Então a gente vem falando, principalmente baseado no ciclo de Carnot, que numa máquina que opera em etapas adiabáticas e isotérmicas, né? uma máquina, então a gente imagina uma máquina como completando um certo ciclo, em termos das variáveis termodinâmicas, vou falar aqui pressão e volume é, como usualmente para simplificar, né? mas poderia ser qual, quaisquer variáveis termodinâmicas, uma máquina operando num certo ciclo poderia ser representada como uma máquina Carnot equivalente. Eu vou desenhar aqui várias isoternas e várias... Adiabatas. aqui o desenho não ficou muito bom evidentemente as, as curvas não podem ser horizontais né mas enfim né pro, pro argumento funciona a gente tem infinitas curvas né isotérmicas e adiabáticas então eu sempre poderia aproximar o meu ciclo que tá aqui em azul com uma sucessão de isotermas né e adiabatas tão próximo do meu ciclo real quanto eu queira. Né? Então eu sempre posso representar um ciclo real por um ciclo Carnot equivalente. Né? Por que, que o ciclo Carnot é tão importante? Porque ele sendo construído em termos de isotermas e adiabáticas, ele é o ciclo mais é, eficiente possível. Né? Todos os outros ciclos vão ser menos eficientes que o ciclo de Carnot. Então, o ciclo de Carnot estabelece um limite de eficiência para qualquer ciclo termodinâmico. Né? A gente viu que, então, operando entre dois reservatórios de calor, a gente tinha uma coisa desse tipo. Assim, né? é... Vou botar usar a notação que a gente falava antes, né? chamar de reservatório quente e frio, né? só para ficar óbvio, quais são os dois reservatórios, né? Então, a gente é, pensando, genera tentando generalizar isso, né? A gente imagina que, que fazendo uma sucessão de ciclos, a gente teria uma coisa desse tipo. Ou ainda, né, na etapa I, o calor transferido sobre a temperatura da etapa, a soma de todos e aqui eu estou sempre falando num processo reversível. E daí eu tenho a igualdade. Bom, se a gente pensa em processos infinitesimais, a gente podia escrever alguma coisa desse tipo. Reversível. E como eu estou falando num ciclo, uma integral um ciclo fechado. Esse é o chamado Teorema de Clausius. A gente vai tentar transformar essa ideia no conceito de entropia e discutir o que, que isso significa. Né? Nota que aqui a igualdade é porque o processo é reversível. Eu estou tentando explicar então em, em duas, três aulas um conceito que levou algumas décadas para se estabelecer, né? Quer dizer, ficou... É, é, parecia pertinente que essa soma num processo reversível era sempre igual a zero. Nos processos irreversíveis, ela tendia sempre a, a aumentar. E daí foi, foram se desenvolvendo as ideias até que, que se chegou no conceito de entropia. E então, muito mais tarde, o Boltzmann relacionou esse, essa entropia de Clausius, digamos assim, o, com a entropia é, calculada a partir da, da multiplicidade de cada um dos estados é, possíveis dentro de um sistema termodinâmico a gente vai voltar a falar sobre essa outra abordagem e é muito interessante como as duas convergem na mesma ideia da entropia né? bom é, então se eu tenho um processo Vou falar aqui inicial e final. Tá? Ligado por um caminho termodinâmico qualquer. Quer dizer, eu levo o meu sistema de um até o outro né? através de uma sucessão de, de variações termodinâmicas né? das, das minhas variáveis de estado pertinentes. Né? Pelo teorema de Clausius, eu vou ter que nesse ciclo fechado, que é aí a trajetória R1 R2, essa soma vai dar zero. Então, se eu vou de R1 através de R1 de I a F, mais no caminho R2 eu vou de F até I, isso me dá zero. Então, isso está querendo me dizer, eu posso inverter aqui, os limites da integração. Isso passa para o outro lado e fica negativo. Isso está me dizendo o seguinte. Se eu vou de IAF pelo caminho R1. É a mesma coisa que eu ir de IAF pelo caminho R2. A integral dessa quantidade independe do caminho. Então... Essa integral independe do caminho. Se ela independe do caminho, ela só depende de I e F. Ou seja, do estado inicial e estado final uma grandeza que só depende do estado em que a em que o sistema está é uma variável de estado. Então, parece haver aqui uma definição mais importante do que é de calor ou de temperatura independentemente. Nota, o calor não é uma variável de estado. Essa, essa trajetória termodinâmica pode ter uma transferência de calor diferente dessa, eu não, posso, eu não posso inclusive dizer, olha, certo sistema termodinâmico tem tal quantidade de calor, não é correto, porque o calor é simplesmente uma transferência de energia que acontece durante um ciclo ou durante uma trajetória termodinâmica mas pelo que a gente, pelo raciocínio que a gente está desenvolvendo aqui essa quantidade aqui é uma variável de estado, certo? Então a gente vai poder estabelecer, né? Então se é uma variável de estado, a gente vai poder estabelecer um significado mais importante do que simplesmente o do calor ou da temperatura independentemente, né? Então justamente se eu estou dizendo que só depende do I e do f, isso aqui pela definição, né? Da integral. Eu vou chamar essa variável de estado como entropia, representada por S. E ela está relacionada, então, simplesmente ao estado I e F. Bom, então, aqui de novo a igualdade. Então, um elemento diferencial de entropia. É dado por isso. Eu estou botando o R aqui para indicar que é reversível. Bom, vamos pensar um pouco na eficiência das máquinas térmicas, certo? Porque justamente esse assunto surgiu porque se queria melhorar a eficiência das máquinas térmicas. E, se, e parecia que havia um, um limite né, para a eficiência que se podia alcançar nas máquinas térmicas. Né? Bom, a gente sabe que a eficiência de uma máquina reversível é sempre maior que a eficiência de uma máquina irreversível. Né? eu poderia botar maior ou igual é, para quando a máquina irreversível está atingindo está é, trabalhando um processo que é quase reversível né? é, mas é, eu posso vou deixar o igual aqui, maior ou igual mas lembrem que o igual é só quando esse processo se tornar reversível né? essa máquina então como a gente tinha falado ela opera entre dois reservatórios de calor um frio um quente né? na nomenclatura que a gente está usando e eu tenho o calor saindo daqui vindo para cá parte dele se transformando em trabalho eu chamo isso de calor quente calor frio né é meio estranho falar assim mas é só para deixar claro que está associado com reservatório quente reservatório frio e justamente a eficiência me diz Aqui eu tenho o seguinte, isso mais isso, é isso, né? Esse calor que sai daqui se transforma em trabalho e em calor perdido. Então a minha eficiência, que é quanto eu consigo realizar de trabalho, em comparação com quanto eu gastei de, de energia, digamos assim, da fonte quente, vai ser... Então eu consigo escrever essa equação. De novo, a equação um eu consigo escrever. Agora, então, vou carregar o R e o I em todos, né? Que evidentemente simplifica para isso. E agora, então, se eu quiser escrever só esse termo, a igualdade se inverte. E a gente lembra ainda da outra da outra aula que para o ciclo de carton então eu posso escrever assim. E ainda... De novo, generalizando para uma sucessão de, de muitos ciclos né, e, e, e etapas. Eu poderia dizer, então, que a soma de cada uma dessas quantidades ao longo de todo o processo. E daí, então, numa sucessão de etapas infinitesimais que é o teorema do Cosmos. Então, vamos tentar explorar o significado do Teorema do Claus. Primeiro, o aumento da entropia. De novo, vou pensar entre dois estados, A e B, que são conectados por dois processos diferentes, um irreversível, o outro reversível. É, aqui a setinha está errada. Eu vou, por um, eu vou de A para B por um processo reversível, eu volto de B para A por um processo reversível. Né? Então, o teorema de Clausius está me dizendo menor que zero, lembra que a igualdade... É quando o processo é reversível. Então, se nesse ciclo tem que dar zero, o que, que é meu ciclo? Meu ciclo é ir de A até B pelo reversível, voltar de B até A pelo reversível. E, e essa soma, que é essa, tem que dar menor ou igual a zero. Agora aqui eu posso passar isso para o outro lado, vai ficar negativo Troco o sinal de integração, fica positivo, então eu obtenho o seguinte O que, que é essa grandeza que está aqui? Ela é, aqui é o processo reversível, então ela é justamente B menos SA. Certo? Então, eu poderia escrever que a, a mudança na entropia SB menos SA é sempre maior ou igual que isso. Eu poderia ter feito o mesmo argumento né, num, num ciclo, num processo infinitesimal. Então, eu teria aqui, ao invés de Δs, é ds, e aqui ao invés da integral, simplesmente é diferencial. Eu poderia escrever, então, e de novo a igualdade se estabelece quando é um processo reversível. Bom Num sistema isolado Então a gente estabeleceu Uma desigualdade fundamental Para o nosso estudo Que é a que envolve a entropia num sistema isolado a gente vai ter esse resultado a entropia só aumenta ou permanece nula se os processos que estão acontecendo no sistema são todos reversíveis Isso significa que na medida que o sistema evolui para o equilíbrio A entropia vai para o máximo E justamente o... o o estado de equilíbrio é aquele em que a entropia é máxima, certo? Então, é, é difícil estabelecer agora, né, no meio de todo esse formalismo, o quão importante é esse resultado, porque lembra que a gente é, deu alguns exemplos? Vou trazer alguns exemplos rapidamente. Imagina que eu tenho é, um recipiente. Tá? Em que eu ponho uma gota de tinta. E daqui algum... Bom, tem duas situações. Certo? E eu pergunto... Qual das situações aconteceu antes? Ou, ou da onde para onde que o sistema evoluiu? De A para B? Ou de B para A? Vocês vão me responder prontamente que de A para B. Né? Porque... Vocês nunca viram o sistema evoluir dessa situação para essa A energia do sistema em A pode ser idêntica à energia do sistema em B Então ele não evoluiu para cá porque é uma situação de menor energia O que, que, fez o sistema, o que, que faz o sistema vir daqui para cá e não daqui para cá? Né? Por que, que, que isso é espontâneo e por que, que isso não é espontâneo? A gente tem a resposta agora aqui na entropia Ainda não está claro como que essa entropia que a gente está falando de calor Se associa com essa entropia de desorganização, né? que é o que está acontecendo aqui né? E por que, que esse estado aqui pode vir desse e não o contrário? Simplesmente porque quantos, quantos estados diferentes da tinta espalhada eu poderia desenhar aqui? Uma infinidade deles e quantos estados da tinta toda concentrada num ponto eu poderia desenhar? Só um. Então existem muito mais estados da tinta espalhada do que da tinta concentrada. Então poderia acontecer de, por um acaso, todas as partículas de tinta num determinado momento se movimentarem na mesma direção, porque elas estão. Tão Sofrendo movimentos aleatórios, poderia acontecer delas se movimentarem na mesma direção e daí, de um instante para o outro, eu olhar para o copo e está toda a tinta concentrada num ponto de novo. Isso é possível? É, só que é terrivelmente improvável, porque eu precisaria de uma condição em que uma, um conjunto muito grande de partículas tenha um certo comportamento coerente, né? e quanto maior o número de partículas, mais improvável que isso aconteça. Então, o fato de que as partículas não se concentram de novo no, no canto do, do recipiente é simples, simplesmente um resultado probabilístico. É muito improvável, teria que esperar muito mais que a idade do universo para que isso acontecesse. Mas não é impossível. Mas então, quem estabelece essa direção, digamos assim, da, da evolução dos, dos sistemas físicos são duas duas variáveis importantíssimas, né? A energia que tende a um mínimo, né? A gente observa no, que o sistema sempre evolui para um estado de mínima energia e a entropia que tende a um máximo. Nota que com o que a gente conhece de, de mecânica e, e sem levar em conta a entropia, o que a gente conhece da primeira lei, não nos permite explicar esse comportamento. Parece que as coisas são simétricas e na mecânica as coisas são simétricas. Quando eu estou falando de uma partícula, né? Eu tiro uma foto de um projétil, tá? Eu posso, bom, eu tenho a foto de um projétil. Eu não sei o que aconteceu com esse projétil, se ele está vindo daqui para cá ou se ele está vindo daqui para cá, porque a situação é totalmente simétrica né? no tempo. Se eu jogo o projétil daqui para cá, ele chega aqui com essa velocidade, se eu inverto essa velocidade, ele vai voltar a cair exatamente no mesmo lugar, né? desconsiderando o atrito e, e outros efeitos que produzem calor, né? e por isso precisariam envolver a termodinâmica então na mecânica a maioria das questões é simétrica no tempo na termodinâmica não começa a ficar muito claro de que existe uma uma simetria não só temporal mas simetria temporal mas com relação à disponibilidade de energia né a ener quando a energia se transforma em calor ela está num estado que ela já não é mais tão disponível tá? a gente vai falar um pouco mais sobre isso né mas enquanto que a energia na forma de trabalho ou de energia potencial ela está totalmente disponível no sentido de que eu posso transformar toda ela em calor e voltar o meu sistema ao estado inicial quando a energia se transformou em calor quer dizer em movimento aleatório das moléculas né eu não consigo mais transformar toda essa energia em trabalho e aqui tá uma das respostas que a gente tava procurando né de por que que eu consigo transformar todo o trabalho em calor. Mas por que, que eu não consigo transformar todo o calor em trabalho? Tá? Então vamos uh, uh, ir um pouco mais adiante. E daí a gente começa a pensar em, em como interpretar o que a gente já conhece. Em termos da entropia. Um exemplo importante... O fluxo espontâneo de calor. Eu tenho então um sistema e uma vizinhança. Estou representando aqui por dois blocos e os dois juntos compõem o universo termodinâmico e agora o meu sistema está uma temperatura T2 a minha vizinhança está uma temperatura T1 e eu quero saber por exemplo qual dos sentidos é possível né, espontaneamente de, que haja fluxo de calor daqui para cá eu vou supor que meu sistema está a uma temperatura maior que a vizinhança né? E lembrem da nossa convenção, quando o calor está saindo, ele é negativo. Quando o calor está entrando no sistema, ele é positivo. Né? O nosso foco é o sistema. Bom, no universo, eu preciso que a entropia, ou... ou o teorema de Clausus me diz que a entropia vai ser sempre crescente. Né? Então, uma variação de entropia vai ser positiva. Isso aqui é a entropia do sistema mais a entropia da vizinhança. Isso tem que ser positivo. O universo está, por definição, isolado. Né? Bom, a entropia do sistema... A quantidade de calor perdida, então eu vou botar o módulo né, para ficar claro que, que eu estou sinalizando então o sinal negativo aqui indicando o fluxo, né, está saindo o calor do sistema, e a entropia da vizinhança é o mesmo DQ, só que dividido por T1. Bom, se flui calor de T2 para T1, o T2 perde entropia, o, o desculpa, o T2, o sistema perde entropia, a vizinhança ganha entropia. Como o T2 é maior que T1, a entropia que o sistema perde é menor do que a entropia que a vizinhança ganha. E no balanço total, certo? Existe um aumento de entropia do conjunto. E por isso que essa que é que esse processo de fluxo de calor é espontâneo. Vamos colocar isso mais claramente. Então, a variação de entropia desse universo vai ser o DQ. Vou colocar em módulo de novo para não ter confusão com o sinal. 1 é, um sobre T2. Nota. Se T2 é maior que T1, esse termo é menor que esse. E então, isso é maior que zero. Logo, quando T2 ou, ou todo o argumento que a gente está construindo é que, se T2 é maior que T1 e sai calor de T2 para T1, quer dizer, a única mudança que está tendo no, no, no universo todo é fluir calor de T2 para T1, essa mudança, essa transferência de calor, produz uma variação na entropia que é positiva. Então, nota que isso explica, em parte da maneira como a gente está colocando, por que, que essa transformação é espontânea e por que que a transformação inversa não seria espontânea? Porque a transformação inversa produziria uma, uma variação de entropia negativa. Ela só seria possível se em outro lugar externo houvesse um aumento de entropia ainda maior que aquele que eu estou diminuindo aqui ou que isso acontece quando eu injeto trabalho no sistema então por que, que a energia flui espontaneamente de T2 para T1 né, da maneira como a gente está colocando aqui porque isso aumenta a entropia do conjunto o, o, quem está perdendo calor tem a sua entropia diminuída quem está ganhando calor tem a sua entropia aumentada mas como a entropia depende do inverso da temperatura né, e o de que saiu de um foi absorvido pelo outro, o que o sistema perde de, de entropia é menor do que a vizinhança ganha de entropia. Tá? Vamos tentar fazer um, uma interpretação um pouco mais, mais livre e mais física é, é, da questão toda. Né? O que, que significa... É, talvez a maneira como... É, eu não consigo, obviamente, eu não consigo pensar numa maneira melhor de definir essas quantidades, né? Porque é, elas são resultado de, de muito trabalho e, e, e pensamento em cima delas, né? Mas nota que, que o calor e a temperatura têm coisas bastante em comum, né? O calor é a energia que é transferida e que vai proporcionar movimento térmico, né, que é movimento desordenado das partículas e que vai se refletir na temperatura então o que a entropia está dizendo, o que essa razão aqui está dizendo é quanto que um excesso de movimento térmico, de movimento desordenado vai, é, é comparável vai produzir num sistema que está a uma determinada temperatura então se eu transfiro ou, ou uma mudança, uma transferência de energia num sistema, vou botar assim, né, que está a uma alta temperatura, tá, não produz muita modificação, em comparação com a mesma transferência de energia num sistema que está a baixa temperatura. Se eu transfiro uma quantidade de calor é, eu vou dar alguns valores absurdos só para a gente pensar. tá? Eu transfiro 1 joule para um sistema que está a 500 Kelvin. Esse 1 joule de movimento aleatório tem um efeito. Se eu transfiro 1 joule para um sistema que está a 2 Kelvin, esse 1 joule, pensa que esses dois sistemas né, são, são idênticos, esse 1 joule para o sistema que está a 2 Kelvin vai ter um efeito é, é, imenso. Porque já, já existe muito pouco movimento térmico lá naquele sistema 2 Kelvin comparado, em comparação com o sistema que está a 500 Kelvin. Então, o que a entropia está me dizendo é isso. né Por isso que o que quando o, o, o sistema que está mais quente, com né, uma temperatura maior, perde uma quantidade de calor, essa quantidade de calor aqui tem uma... uma Relevância menos importante que essa mesma quantidade de calor quando entra aqui, justamente porque esse, essa vizinhança aqui está uma outra temperatura menor que essa, e é isso que a gente está medindo com a entropia. então, é, bom, a ideia vai muito mais a, a fundo que isso, né? Vai muito além, né? Mas então, só para a gente tentar entender o que, que essas razões aqui estão nos mostrando, né? Por que que essa razão do calor pela temperatura se torna tão importante. Então, o que a entropia representa, uma, as várias coisas que ela representa, ela é, por exemplo, uma medida de irreversibilidade. Porque através da análise da entropia, a gente consegue ver se um, um processo é reversível ou não, se ele é espontâneo ou não. Então, em certo sentido, ela me diz a direção de evolução dos processos físicos. Como o caso aqui da, do recipiente com uma gota de tinta ou com a tinta espalhada. né? A gente não consegue chegar à conclusão de por que, que o sistema vem daqui para cá simplesmente baseado em argumentos mecânicos. porque Porque esse tipo de comportamento que aparece aqui é um comportamento probabilístico que é, que é muito mais relevante quando eu tenho uma quantidade muito grande de partículas. Quando eu tenho uma partícula é indiferente. Né? isso também é chamado, vou colocar entre aspas, né, seta do tempo né, de maneira relativamente informal em alguns meios e em outros meios de maneira bastante precisa porque justamente eu poderia dizer olha, isso aqui aconteceu no instante zero isso aqui aconteceu no instante um e T1 é maior que T0 isso ocorreu depois que isso simplesmente baseado no, numa percepção eh, probabilística, né, de que o contrário é muito muito improvável, tanto que a gente nunca observa ou nunca observou, é muito difícil de observar. Ou, enfim, não quero não quero dizer que é impossível, né? E também nesse sentido, a gente define algumas energias ou energia livre de, de Gibbs ou de Helmholtz. A gente vai falar que são são chamados potenciais termodinâmicos, né? A gente vai falar sobre eles rapidamente, que justamente eles tentam quantificar essa ideia de quanto de energia tem disponível. Num sistema, por exemplo Sobre a forma de calor né? Se eu sei que eu não vou conseguir Transformar todo o calor em trabalho Quanto que eu consigo Transformar de calor é? Então Existia um termo né, Que se chamava Exergia Vou botar o termo original em inglês tá? Não é mais muito, muito Utilizado, mas Que justamente trabalhava com esse com essa ideia, né? Quanto de energia disponível tem aqui para transformar nisso. Tá? Bom, outro exemplo importante, então, né? para a gente evoluir mais um pouco no, no entendimento, a entropia de um gás ideal. Que está passando por um processo reversível. Então, eu estou saindo do estado A e estou indo para o estado B. Então, primeira lei... Então a gente divide tudo por t e integra do estado a ao b desculpa aqui é v né dividir tudo por t o t sumiu ficou v Por definição, eu tenho que aqui é o SB menos SA, né? aqui essa integral vai dar um logaritmo, aqui em B eu tenho T, em A eu tenho T0, aqui eu tenho V0, aqui V. Então. Esse é um primeiro resultado importante, né? Que a gente vê como varia a entropia na medida que muda a temperatura ou o volume de um sistema. A gente ainda pode reescrever, eu vou copiar aqui. Como a gente tem essa igualdade para os gases ideais, T sobre T zero, então Uso aqui a propriedade dos logaritmos, separa. cv mais nr é cp que eu posso escrever como gama cv de novo então esse termo aqui é gama cv eu vou deixar o cv em evidência aqui vou usar de novo a propriedade dos logaritmos botar esse gama como potência aqui do v então E finalmente eu consigo escrever, então, junto de novo põe o C.V. em evidência junto soma de logaritmos, logaritmos, logaritmo dos produtos, né? Então eu também posso escrever essa mudança de entropia no, no processo como sendo dado por isso. No caso em que o processo, se fosse um processo adiabático, nota que não é um processo adiabático, é um processo qualquer reversível. No caso de um processo adiabático, PV na gama é igual a P0V0 na gama. Então, essa fração é 1, o logaritmo de 1 é 0, delta S é 0 um processo adiabático então um processo adiabático também é chamado de isentrópico ou seja S constante a gente estava acostumado a desenhar esse diagrama termodinâmico, né? É interessante também a gente desenhar T em função de S ou diagrama TS, né? Então, se eu tenho aqui as isotermas, né? Essas isotermas vão ser linhas horizontais aqui, temperatura constante. E se eu tenho as adiabáticas, que são isentrópicas, vão ser linhas verticais. Então, se esse sistema evolui assim, é equivalente a isso. É uma representação mais simples, mas são equivalentes. A gente pode estudar o sistema nas, nos dois diagramas termodinâmicos. Indo um pouco mais adiante, então. Vamos juntar a primeira e a segunda lei. Forma diferencial. Então, de novo, então eu poderia escrever du como t ds menos p dv. Essas são chamadas as variáveis naturais, digamos assim, né? Nota que essas duas aqui são intensivas, intensivas, essas duas aqui são extensivas. Como agora toda essa equação está escrita em termos de variáveis de estado, não faz mais sentido eu dizer que isso só vale para um processo reversível ou irreversível, porque só depende do estado em que o sistema está, então ela é válida. Para qualquer processo. Irreversível ou reversível. Escrito dessa forma, está implícito que U é função de S e V. Poderia escrever em termos de outras variáveis, né? Mas, então significa que deu deu ds é, então a gente pode comparando as duas dizer que a temperatura o que aparece aqui é o que aparece aqui E a pressão é. é importante, talvez é mais usado, definir a temperatura, o inverso da temperatura como sendo a variação da entropia com a energia e já vai ficar é claro porque que é prático definir assim. Bom, digamos, de novo, eu tenho dois sistemas em contato térmico. Aqui eu vou fazer um gráfico da entropia com a energia. Sistema A sistema B. então nota que a temperatura ou o inverso da temperatura é a derivada da entropia com a, com a energia interna, então quer dizer a inclinação da reta, eu tenho os dois sistemas esse tem esse comportamento, esse tem esse comportamento tá? os dois estão num certo estado de energia e vai haver transferência de energia de um sistema para o outro, tá? então Vou botar dois sistemas, A e B, em contato térmico. Então, eles estão aqui. Bom, da onde para onde que vai fluir a energia do A para o B ou do B para o A? Vamos pensar em termos da derivada. O A vai perder uma certa quantidade de energia, então ele vai perder uma certa quantidade de energia, vai vir daqui para cá. A essa quantidade de energia que ele perdeu, corresponde uma, uma perda de entropia. Essa mesma quantidade de energia que o A perdeu foi... Absorvida pelo B. Então, o B veio daqui para cá, absorvendo essa energia que o A perdeu. A essa energia também corresponde um ganho de entropia. Como a inclinação da curva de B. É maior que a inclinação da curva de A, o quanto o B ganhou de entropia é maior que o que o A perdeu. Então seria favorável para o conjunto que a energia saia de A e venha para B. Então vamos uh, colocar isso de maneira lógica. Como a derivada da entropia com relação à energia. Estou mantendo todas as outras variáveis termodinâmicas constantes. Né? Como a derivada da entropia com relação à energia para o B é maior que para o A, é um maiúsculo, certo? Um mesmo du vai provocar um ds. Diferente Certo? Então Nota que o DSB É positivo E o a É negativo Mas então seria melhor eu falar Aqui em modo Então o DS do universo Que é o DS do B Menos o ds do a Aqui eu coloquei em módulo E botei explicitamente o menos aqui Para ficar claro né, que o que nos importa É a diferença entre os módulos né, das, Dos dois sistemas Isso vai ser positivo Ou seja, o processo É espontâneo Mas como isso se relaciona com o que a gente já conhece? Olha, o que é DSDU? É 1 um sobre a temperatura. 1 um sobre a temperatura. O que significa... Então, de fato, a temperatura do A é maior que a temperatura do B e por isso que, de acordo com o nosso, nosso argumento, esse fluxo de calor daqui para cá é espontâneo. Então, é, isso é interessante porque a gente vai poder definir uma temperatura, digamos assim, para sistemas que a gente usualmente não faria isso. Né? E, e comparar ou, ou entender a evolução do sistema em termos da, da variação né, da temperatura com a energia e não mais associado com alguma propriedade física de, de um certo material que reage de certa forma à mudança da temperatura e que a gente usava para construir um termômetro e assim por diante. Né? Então agora a ideia de, de temperatura, por exemplo, tem um significado muito mais amplo do que anteriormente né? Além disso, a gente viu que a entropia agora O conceito de entropia que a gente introduziu agora Tem uma aplica aplicabilidade e, e é tão universal e tão importante quanto o de energia E a gente vai tentar explorar isso Na sequência Obrigado